no computador para transferir o ficheiro microbit para o microbit basta entrar no projeto em seguida clicar em transferir e o navegador vai descarregar o ficheiro para o computador reparem que ele vai aparecer aqui em baixo e façam o seguinte estão a ver esta setinha clicamos nela e escolhemos a opção mostrar numa pasta e aqui está o meu ficheiro X que é o ficheiro específico do microbit para transferir o programa tenho de usar o microbit e um cabo USB para o ligar ao meu computador quando ligo o microbit é lido reparem que se acendeu esta luzinha nos dispositivos ligados ao computador, já me aparece a opção microbit. Então como fazer? Basta-me apenas ir às transferências e copiar ou arrastar o ficheiro X para o microbit. Ele está a piscar, quer dizer que está a receber o ficheiro. E já está!